E aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como eu criando pastas para estar tá organizando as suas tracks no TrackView, assim como criando subgrupos para você estar tá editando os instrumentos um de cada vez, mas dentro de grupos, né, de forma que fica um pouco mais fácil de você estar tá aplicando efeitos, é, equalização e tudo mais. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva no canal, ative o sininho para estar tá recebendo as notificações e bora para o vídeo. Então, para tá a gente estar criando as pastas, o né, que, que a gente vai fazer? Aqui eu tenho, por exemplo, eu tenho esse projeto aqui. Ele tem 69 tracks. Então, fica bem complicado de você estar tá visualizando, porque fica muito extenso. né? Então, o que, que a gente faz? É, por exemplo, aqui está separado é, a bateria. Tenho aqui o kick in um clique em dois e assim por diante e eu já é, selecionei a cor né e já separei por cor e agora eu vou criar uma pasta como que eu faço eu seleciono as tracks do, do correspondente à bateria no caso né venho com o direito do mouse clico aqui ó move to folder new track folder ou criar nova pasta veja que eu já criei a pasta eu venho aqui Renomeio, coloco aqui é, Drones. Aqui temos um grupo. Veja que eu posso abrir ou fechar as tracks da bateria. Por exemplo, aqui eu tenho samples de bateria. Se vem, seleciono, Move to Folder e New Track Folder. Eu poderia mandar para o Drones, não, mas eu vou criar outra pasta separada. New track folder. Aí aqui eu venho e coloco uh, sample. sample drums. Aqui eu tenho o bass, que é o baixo. Aqui eu tenho eletropercussão. Vou seleciono e multi folder, new track folder. Novamente aqui eu renomeio como Electro Percussion. É, aqui eu tenho teclas, no caso, que é um órgão, um Hammond, um Melotron, um piano e um synth. Né? Venho aqui e coloco. Move to folder, new track folder. Aqui eu coloco. Teclas. Aqui eu tenho Strings, Move Folder, New Track Folder e Strings, e assim por diante, assim você vai fazendo, é, vou terminar de fazer aqui e vou tá acelerando o vídeo, aí eu volto é, falando sobre os subgrupos. aqui eu já finalizei aqui estão as track, uh, track folders né no caso as pastas que eu criei então aqui tem uma bateria os samples drums o baixo tá fora não tem nenhuma pasta não tem porquê né colocar numa pasta o baixo no caso é aqui o electro percussion teclas strings o taiko também não precisa de de uma pasta para ele, né? ele é sozinho, individual, é, voz e, e a voz também duetado né? e o backing vocal. Então aqui fica um pouco mais fácil a visualização, então eu, se eu quiser por exemplo estar tá editando a bateria, eu abro apenas a folder da bateria, então eu tenho mais espaço para mim estar tá trabalhando. né? E agora para criar criar no caso a, os subgrupos, né? O que, que a gente faz? A gente vai em abre o, o console, né? O mix console, que é Alt2 no teclado, né? Se você é novo na, na, no caso Nadal, ou aqui em views console view, Alt2. Então aqui tenho todas as tracks. No caso aqui ela não vem para uma pasta elas ficam todas abertas né então o que, que a gente faz por exemplo é... eu vou criar um subgrupo da bateria pra... apenas para bateria eu vim aqui na... na primeira track que é o boom deixa eu solar aqui só para vocês entenderem deixa eu colocar um pouco para frente Parte da bateria aqui. Então. então aqui está a, a bateria, né? No caso, ela não está editada, não está nada. Tá apenas eu só peguei como exemplo, né? Então, então o que, que você vai fazer? É, você vem aqui na primeira no primeiro na primeira track no caso você vem aqui no master output você clica aqui com é, o esquerdo do mouse você seleciona aqui new patch point aí você vem e seleciona as outras entradas é, apertando segurando o control do teclado você clica na primeira aqui pasta e seleciona patch point 1 então veja que todas as tracks aqui da bateria, ela foi direcionada a saída para né? patch point 1, ou então você pode ir também um por um e ir selecionando, né? caso você queira também, você vai selecionando é, track por track. Chegando aqui né, na última, você vem na última track aqui e você coloca aqui ó, New é, Aux Track né, que é nova pista auxiliar Você clica Aqui ela mudou aqui para Essa pista 16 no caso Ela mudou para auxiliar 1 Então o que você faz? Você clica nela e seleciona aqui Patch point 1 novamente E aqui na pista auxiliar que abriu Você vem aqui na, no input Você vem no patch point 1 E seleciona estéreo aqui, ó, Patch point 1 estéreo então veja que a bateria, ela vai sair agora nessa pista auxiliar Veja, ela está saindo nessa pista Eu mutar que a bateria ela para, ela não vai para o master Então assim você vai criando, você pode também renomear para ficar mais fácil de você estar tá entendendo, você vem aqui em patchpoint1, aqui na, no input do pista auxiliar né? e rename patchpoint, você vem aqui e coloca é, patchpoint patch point drum, drums e tá ok. E aqui também você pode renomear a pista auxiliar, coloque aqui Drums, para você ficar mais fácil de se localizar, para tá reforçando a sua ideia vou estar tá criando aqui mais um subgrupo, New Patch Point novamente, aqui veja que foi criado New Patch Point 2, então você vem aqui... É e a saída de dessas pistas você manda para Patchpoint 2. Menos o baixo. É... e você vem aqui novamente, é new aux track, nova pista auxiliar. Vem aqui nessa pista que você clicou e coloca novamente em Patchpoint 2 a saída e aqui no input você coloca patchpoint patch point 2 estéreo no input da pista auxiliar nova que você abriu você vem aqui renomeia coloca patch point samples... porra samples drum então que você renomeia samples. Então veja que além de criar é, um subgrupo para toda a bateria geral, você também pode criar subgrupos para cada peça da bateria. Por exemplo, se eu quiser é, criar um subgrupo para o kick, eu venho aqui. É, no Patchpoint Point Drums que é aqui na saída, eu clico aqui novamente em New Patchpoint Point e foi criado o Patchpoint Point 3. Então eu venho e direciono todos os canais do Kick para o Patchpoint Point 3, que é os quatro as quatro tracks do Kick para o canal 3. No caso o Patchpoint Point 3. É, aí eu venho aqui no último, novamente, em New Aux Track. Aí foi criada essa, esse, essa pista auxiliar, novamente. Você vem aqui, é, no input da pista auxiliar, você coloca Patch Point 3, estéreo. E na, no Kick 4, que está é, Aux 1, né? no caso, auxiliar 1, você clica aqui na saída e coloca Patch Point 3. E aqui, novamente em auxiliar, na pista auxiliar, você vem em patch point 3 e RENAME patch point Então você coloca aqui patch point KICK. É, aqui, que está direcionada para o MASTER, o que, que você vai fazer? Você vai direcionar para a patch point DRUMS. Então, essa pista auxiliar, que é do KICK, ela vai, ela vai passar primeiramente aqui pela pista... Drums, para depois ela ir para a pista Master, né? então você pode ir criando vários, é, vários grupos, né? subgrupos para estar tá editando, por exemplo, se eu quiser colocar o efeito apenas no kick, então eu posso é, insertar o efeito aqui nessa pista auxiliar, que ela vai é, servir para todos, o, é, todos os kick no caso, então é, você pode estar tá editando de forma é, o grupo, no caso equalizando o grupo inteiro da bateria por essa pista auxiliar, ou equalizar primeiramente o kick nessa pista, você pode criar depois outros subgrupos, por exemplo da Snare na, na caixa, né? também para estar tá editando a caixa, os Tons e os rooms, os Overs, o Hi-Hat, né? então você pode estar tá criando vários subgrupos, editar individualmente cada grupo aqui dentro desse subgrupo da total da bateria então é de forma é, dessa forma fica um pouco mais fácil de você estar tá fazendo as suas edições você tá fazendo as suas mixagens né é, acabar ajudando né e os subgrupos eles ajudam em que por exemplo é, quando um projeto é muito grande como por exemplo esse aqui que é um projeto de 69 Tracks, no caso está dando 72, é, contando com subgrupos criados né? por ser muito extenso. Então, você, por exemplo, você edita primeiramente a bateria no geral, aí você é, edita, no caso, essa bateria, esses samples de bateria, você edita o baixo, você edita as guitarras, os teclados e tudo mais, as vozes, back in vocal, vocal, né. Então, e após, por exemplo, tá, você, por exemplo, você mixou a bateria, então a bateria está mixada. Então fica mais fácil de você controlar a bateria de forma geral, os volumes, de forma padrão, para estar tá encaixando dentro da sua mix, né? Então, é, e individualmente também você pode estar, tá, por exemplo, é, a música, o kick está muito baixo, você vai e aumenta, aqui no auxiliar ou está muito alto você abaixa no auxiliar você abaixar os quatro de uma vez então você não precisa não, não precisa estar tá baixando um por um e tal você abaixa apenas pelo auxiliar ou então ah, a bateria está muito alta você abaixa aqui no geral do vamos você abaixa todos é você vai acabar baixando todos né eu vou dar um exemplo veja que aqui eu abaixo toda a bateria agora nesse aqui por exemplo eu abaixo apenas o kick Então, nisso é, acaba facilitando, né? Então, dessa forma, facilita na mixagem, né? na hora de mixar. Porque você não precisa estar tá quebrando a cabeça para estar tá controlando todo, um por um, cada volume. Então, você, é, você tem um volume geral para tudo, para cada peça, né? Então, isso é muito legal. E é isso aí, espero que eu tenha ajudado quem tinha dúvidas a respeito disso.